Olá, minhas boas-vindas para todos que estão aqui acompanhando esse nosso canal, com pequenas práticas para que a gente possa ter mais bem-estar no nosso dia a dia. E o que eu vou trazer hoje, eu pessoalmente sou apaixonada, porque a gente nos tratar com gentileza é tão difícil, que ao menos para mim, toda hora eu preciso fazer essa pequena prática, mas ela é extremamente poderosa. Nós somos extremamente autocríticos, nível de exigência lá em cima, incapazes de aceitar alguma falha. Porém, neste cenário em que a gente vivencia, tá tudo muito difícil, muito duro. Mas não sou só eu que tô enfrentando momentos duros, difíceis, de frustração, de talvez não ter aquilo que eu desejava nesse momento, é comum de uma humanidade e quando eu aceito, quando eu entendo que várias pessoas também estão enfrentando aquilo que eu estou sentindo como emoção, como frustração, talvez eu, eu saia um pouquinho daquele lugar de vítima, né ah, isso só acontece comigo, eu sou uma pessoa que ninguém olha, tudo comigo, não para entender que sim, essa história é, ou a forma como eu me conto, é comum de toda a humanidade. E eu posso me colocar no papel de ser um pouquinho mais gentil, cultivar este olhar bondoso para comigo mesma. Então vamos lá? A prática de hoje é poderosíssima. Olá. Vamos para a nossa prática. Permita-se alguns minutos de autocuidado. E encontre um espaço onde você possa apenas sentar e respirar por alguns minutos. E nessa respiração de hoje, a cada inspiração, eu vou trazer para minha mente que eu cuido de mim e ao expirar eu me sinto bem. Quando eu inspiro eu cuido de mim e quando eu expiro eu me sinto bem. Ao inspirar eu cuido de mim e expirar, eu me permito essa sensação de bem-estar, eu inspiro, eu cuido de mim, eu olho para minha postura, eu sinto as minhas emoções, Quando eu expiro, eu me sinto bem. Inspiro e cuido de mim, e expiro, e me sinto bem. E se estiver te fazendo bem, trazer esses pensamentos, essas palavras, tenta trazer também um sorriso né, no seu rosto de ter se oferecido essa permissão desses minutos e aceitando que, sim, quando eu inspiro, eu cuido de mim e quando eu expiro, eu tenho toda a permissão de me sentir bem. Inspiro e cuido de mim e expiro, eu me sinto bem. E mais uma vez, um último ciclo bem profundo, eu inspiro e cuido de mim e eu expiro e eu me sinto bem.